Terceira caixa Terceira caixa Tá no meu inventário, eu vou brincar um pouco Mas eu que ela achou que não desgasta Ó, mais uma caixinha Essa pra zerar o jogo, mano Chega, chega Chega, chega, chega, chega, chega Acabou Ai Meu Deus, mano Nós sempre fui bom de conta, tipo troca almoço pela janta. Rumo emprego vende mal, hoje no baile meu ganha volta. vender balados e lança tudo. Sim, mais uma loucura, mais uma caixa sendo testada e dessa vez 11 novas skins, todas especiais, todas para vocês. Sim, Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo especial, rapaziada. Entrei no Kidrop, investi uma grana e toda essa grana eu vou gastar em uma caixa só. Tô ansioso, mas eu prometo que eu serei bem sincero, tá ligado? Se eu não gostar, eu vou falar. Mas ó, dando bom não, eu trago uma notícia legal aqui pra vocês. Tudo, literalmente tudo que eu ganhar, eu irei enviar para vocês. Porque, rapaziada, ó, estou ali com 1.365 dólares. O Kidrop tem várias e várias caixas diferentes, de valores variados, algumas muito baratas, outras muito caras. Porém, hoje. Hoje, hoje em específico eu vou meter o louco Essa caixa aqui me chamou muita atenção A caixa Arrow Uma caixa de poucos itens 22 itens no total É só isso Mas itens selecionados Então preste atenção Skeleton Knife Crimson Web de 1.400 dólares Karambit Marble Fate também de 1.400 M9 Gamma Doppler M9 Lore Tem Karambit Tem Nova Crimson Kimono Pode vir Max Red Enfim O valor da caixa é de 118 dólares Então eu vou conseguir abrir mais ou menos aí 10 É bastante, é bastante Só não pode vir CuspQ Confirmed M4A1S Plus a GUT Black Laminate também não é legal A Luvin Overtake E a Navadia Porém mesmo a GUT, a Navadia e a Luva Caso venham, nós não perderemos tanta grana assim O que não pode aparecer de jeito nenhum É a USP Confirmed e M4A Mano, dá até pra ganhar Glock Fade, cara meu pai amado, tô ansioso. Entre no Kidrop pelo link da descrição. Eu tô aqui, rapaziada, porque aqui eu vou conseguir elevar o nível de sorteios. Como eu já disse, tudo que eu ganho aqui eu vou mandar para vocês que me apoiarem já nesse vídeo. Vamos o pão dog aqui no Kidrop. Dog Matilha. Depois que você depositar, só manda no meu Instagram o link do seu perfil aqui no site, fechou? E aí tá resolvido. Eu consigo ver quem realmente depositou e quem tá mandando Miguel. Então, vamos lá, guys. Caixa Arrow, 118 dólares. Minha primeira caixa sendo aberta no K-Drop. Toda a história. Partiu, rapaziada. Ai, tá modo rápido. Ué, porque tava... Ai, eu tinha clicado aqui sem querer, mas foi bom. Não, foi ruim. Eu vou tirar o modo rápido porque não tem muita emoção, mas ó. Começamos com o pé direito. Isso daqui foi, foi interessante. Ganhamos 20 dólares. Mais uma. Segunda caixa. Assim tem mais emoção, mas assim ficou mais tenso também. Passa, sai da lavagem. Outra flip. Ok, não é ruim. Não é ruim mesmo, mais 20 dólares. Abrimos duas caixas, nas duas ganhamos 40 dólares. Então tá ok. Terceira caixa, por enquanto tá ok. Por enquanto tá, tá gostoso, tá interessante. Ah, papai! Esquece! Ai, que delícia, meu mano! Vocês... Ah, eita! Specialist Gloves Crimson Kimono, 655 dólares Isso daqui pagou mais de 3 caixas, cara é, mais, é, nossa senhora Vamos abrir outra logo, antes que a sorte vá embora Freia Cara, quanto que custa uma MP9 Wild Lyle? Eu vi uma M4S22, cara, isso não foi bom Quanto que custa a MP9? A MP9 custa 1.558, mano Opa, mas... Não, tá ligado? Essa MP9 é muito cara, porque ela é usada em contrato de troca Pra aquele item que tá ali em cima ali, ó Aquela tá 47 Wild Lotus Wild Lyle, pira uma Wild Lotus Bem, ganhamos a M4-1S Player 2 É assim, rapaziada A chance de ganhar uma m 4 s Player 2 Essa, no caso, é de 15% Então, abrindo 10, eu já sabia que em algum momento eu ganharia essa skin Como também a chance de eu ganhar os USP Confirmed, tá ligado? É bem provável que eu ganhe Agora sim, tem muita caixa pela frente né? Essa foi a terceira Quarto, é pra quarta, então assim. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Vamos pra quinta agora. Tem como acontecer muita coisa boa, tô bem tenso, eu confesso. Fica na caramba. por favor, rapaziada. Fica na caramba, é isso que eu queria, meu mano. Tio! A carambit é mais cara que a luva, mano. A de custa 700 dólares. 700, mais 600 da luva, eu já lucrei. Eu depositei cerca de 1.180, com os 11 10% foi pra 1.300 e pouco. A Caramba, que quer é 700, mais a luva... É o calvo? A tropa do calvo? <risos> Para não quebrar o fone, porque a vontade que dá é de jogar vamos lá, rapaziada, essa... Mano... Mano do céu, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui no total Ah, cadu! 2.300, mano 2.300... Mano, já, já deu lucro, já deu lucro, já pagou tudo Vamos lá, galera, mais uma Isso tá inacreditável, já deu muito lucro, vocês não tem noção Mano, a Gunt não paga, mas ela não é ruim, tá ligado? Eu, tipo, perdi 20 dólares, porque ela custa é 98, a caixa é 118, sim mas tipo assim, pai, duas luvas de 600 cada, mais uma faca de 700, a gente tá com uma margem boa, tá ligado? Eu nem sei que caixa é essa. É, eu sabia já de eu ganhar, era os tá ligado? É bem provável que eu ganha Sabia, né, que vira uma Kill Confirmed Mas assim, vai dar pra abrir a caixa cerca de 11 ou 12 vezes Eu vou mandar uma skin pra cada pessoa Ou seja, para 11 pessoas diferentes que usarem meu cupom aqui no Keydrop Ou seja, por enquanto Um azar... Um azarado não, né? Uma pessoa vai ganhar uma Kill Confirmed Uma outra, uma M41A Splitter 2 E as mais sortudas, Duas, cada uma, uma free Urban Masked Duas, cada uma, uma Specialist Gloves Crimson Kimono Uma, uma Karambit Blue Steel Essa pessoa será a mais sortuda. E outra uma Gut Black Laminate, né, e tem mais Tem mais itens Mas, a ah, cachorro, você vai mandar pra nós todos esses itens? Você não vai ficar com nenhuma? Eu não vou ficar, mas vou brincar aí durante sete dias, né Que é o Trade Lock, no sou também Você entendeu? se não entendeu, vai faz... Tá no meu inventário, eu vou brincar um pouco Mas que ela acha que não desgasta Ó, mais uma caixinha Essa pra zerar o jogo, mano Chega, chega Chega, chega, chega, chega, chega, Acabou Ai Deus, mano. Vamos lá, galera. Filipão, pra quem não tá ligado, é o produtor do canal, rapaziada. Ele sempre fica aí nos vídeos de fundo e ele tá vendo essa p*** tá acontecendo. Que incrível, tio. De verdade, eu gritar aqui. Antes que vocês comentem qualquer coisa, o site tem esse sistema aqui de Probable Vocês conseguem checar literalmente todos os resultados. Meu... De qualquer outro youtuber, enfim, de qualquer pessoa aleatória que tem como verificar a hash do drop, enfim. Isso é pra evitar aquele tipo de comentário, ah, a conta de youtuber é manipulada. Vamos pra mais uma. <risos> Ó, aí eu, aí eu admito, se viesse uma Alp The Prince de 3 mil dólares, aí até eu ia achar que é manipulado, né? É. Mano, mas já tá bom, cara Dá pra abrir mais... Ai, não dá pra abrir nem mais uma, mano foi isso... É, acabou Acabou, acabou, rapaziada Caixa Arrow, acabou E como eu já tinha calculado Temos aqui 11 itens Uma M4A 1 2 de 22 dólares Duas USP o Confirmed de 36 dólares cada Boot Black Laminate, 98 dólares Duas flips, 138 dólares cada Uma luvinha ali de 18. Uma... Mano, essa bonitinha aqui é linda Quase 500 dólares Isso daqui tá sensacional Eu não farei isso porque eu não sou besta, né? Não façam isso, mano Mano, com lucro não se brincar mas eu não gosto desse item. Dropei uma skin que pagou a caixa, mas eu dei a skin. Cara, retira. Garante o lucro. Depois de uma semana você vai e troca por outra que você goste mais. Mas não vem o seu lucro. Não, não coloque aqui. Mas, por exemplo, eu poderia colocar a que ou até duas que confirmates Ou até poderia colocar a m 4 a 1 Eu não vou fazer isso porque não faz sentido, né? São três skins pra três pessoas diferentes. Não tem por que eu pegar três skins que iriam pra três pessoas e, enfim... Pegar no lugar uma pra uma pessoa só né? Isso que tem o um risco de perder. Mas o sistema de upgrade aqui é, é bem legal, rapaziada. Tem contrato de troca também? Tem tudo, mano. O site é bom, o site é espetacular. Vocês podem checar aí no SimulaWeb.com que Drop é o site de abertura de caixas de skin CSGO mais utilizado no mundo, assim. Ele arregaça os outros. Lá na Europa, então, não tem nem comparação. E é por isso que eu me decidi mudar pra cá. Não que ele é mais confiável do que o outro. O outro é tão confiável quanto ele. Mas ele é mais utilizado. Indiretamente, ele me abre mais portas para fazer mais sorteios. Então, esse sorteio aqui não é o sorteio do mês. É só o primeiro sorteio do mês. Eu ainda vou pegar muita, muita coisa pra vocês vocês não estão ligados, mas enfim, entrem no que drop, pelo link da descrição, é o primeiro link da descrição, usa o cupom deposita, mano, qualquer quantia é só clicar aqui em adicionar fundos e aí você tem várias, várias opções, tem como depositar skins, boleto, pix mano, o que a gente tudo, o importante é só usar o cupom dog, tá? D-O-G, ou usa o cupom machia também, mas o dog é mais interessante vai dar 10% de bônus, usou o cupom manda pra mim o seu perfil no que drop no Instagram com o seu trade link, eu vou escolher 10 pessoas diferentes e para cada uma, uma, 10% essas skins, então são 11 skins para umas pessoas diferentes. Vamos começar aqui, rapaziada, removendo essa baioneta que, mano, acho que é o item mais bonito aqui. Sem caô. E o sistema do site ele é muito rápido, tá ligado? É muito fácil de remover. Só clicar ali em coletar. Aguardar um pouquinho. Ó, chega na hora, mano. Nossa, ele Meu pai, deixa eu acertar aqui. Carambola também acabou de chegar. Nath, me enviou. Aqui, galera, ó, as facas chegaram. Não todas, né? Mas... Caramba, tinha as duas flips, a baioneta Daqui a pouco eu vou pegar a lua também Enfim, todos esses 11 itens pra vocês Usem o meu link que tá aí na descrição do que drop Use o cupom dog lá, 10% de bônus Além disso, caso seja o seu primeiro depósito Você ganha 50 cents de graça Pra brincar lá E mano, com 50 cents eu já vi gente fazendo milagre É isso, manos. Eu e ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o um próximo vídeo no canal do Show 1337 Falou! Precisa hoje, sem stress, vem bem de trato, bem. Ela é old, rude, west coast Mano, ela é big blood Passa, para, é paco de grana, nem fala Ela é cultura, no coach, ela é sexy, vem Semana, yeah, todas as louca na minha cama, yeah, yeah, todas as minas gama, yeah. Vida louca, vive a vida bama, yeah. Quando você me segue, cê me chama, yeah. Ela por os mãos, yeah, yeah, segue, segue a trama, yeah, bala verde.